Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um telejornal universitário e hoje vamos falar sobre curiosidades, diferenças e cuidados na produção de queijo minas. Hoje conosco teremos a participação da estudante de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Viviane Lacerda. Bem-vinda, Viviane. Tudo bem? Obrigada, Maria. Tudo bem. Viviane, você poderia nos falar um pouco sobre o seu estudo em relação à produção de queijo minas? Segundo as pesquisas realizadas, o queijo Minas é muito produzido no Brasil e suas variedades mais importantes são do tipo frescal, padrão e artesanal. A fabricação do queijo Minas frescal é obtido da simples coagulação do leite pasteurizado com coágulo ou fermento, podendo ser produzido em pequenas ou grandes propriedades. Já o queijo Minas padrão é elaborado seguindo a receita tradicional mineira, de forma industrial, a partir do leite pasteurizado. E o artesanal é produzido a partir do leite cru em queijarias. E quais são os tipos de fiscalização para esse tipo de produto? Os industrializados devem possuir serviço de inspeção e atender aos requisitos de qualidade e identidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os artesanais devem atender aos padrões estabelecidos pelo âmbito estatal específico. Já os queijos ditos informais não passam por controle de qualidade, não são inspecionados e geralmente são comercializados em feiras ou por ambulantes, sem cuidados necessários para a produção e conservação. E quais deles trazem mais riscos para a segurança alimentar? Pesquisas mostram que o queijo tipo Minas padrão industrializado apresenta melhor qualidade higiênico-sanitária quando comparado com os de fabricação artesanal e os informais. Em um estudo sobre a avaliação da qualidade microbiológica desses queijos, os do tipo informal e artesanal apresentaram amostras impróprias para o consumo em um ou mais critérios microbiológicos, indicando condições insatisfatórias de produção e comercialização. E também existe uma questão importante na hora da produção, a microbiota, que é um conjunto de micro-organismos que habitam o um ecossistema, principalmente bactérias que são importantes na decomposição da matéria orgânica e, portanto, na reciclagem dos nutrientes. Dessa forma, estando presente no soro utilizado como fermento, que pode ser extremamente variável, os micro-organismos patogênicos podem estar presentes, além de diversos deteriorantes. Quais medidas seriam necessárias para diminuir os riscos na produção desses queijos? A qualidade do queijo é garantida, com base no gerenciamento correto da matéria-prima e a adoção de boas práticas sanitárias, como a higiene pessoal dos manipuladores, a limpeza correta dos utensílios e na instalação de efeito à produção, forma correta de armazenamento e transporte e a fiscalização por parte do Serviço de Inspeção Estadual de Produtos de Origem Animal e a Vigilância Sanitária. Além disso, também é importante o controle de zoonoses no rebanho leiteiro para evitar que o queijo feito com leite cru possa veicular micro patogênicos e causar problemas de saúde pública. Depois dessas informações, encerramos mais um série jornal universitário. Obrigada pela participação, Viviane.